olá meus queridos graça e paz esse é o palco de um novo nascimento estou aqui em porto vitória próximo à cachoeira que dá início na entrada da cidade é um lugar que deus está nos presenteando para realizarmos o batismo agora nesse próximo domingo sinta só o barulho dessas águas Como a bondade e a misericórdia do Senhor é grande para com as nossas vidas. Nós estamos com os nossos corações cheios de expectativas por tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, assim também na vida dos candidatos ao batismo, que vai acontecer agora, domingo, às nove e meia da manhã. Nós havíamos falado às 14 horas e a disponibilidade para esse evento, para o batismo, só pode ser para de manhã. Então vamos fazer assim, às 9 horas a gente se encontra na frente da nossa igreja e às 9h30 nós realizamos o batismo nas águas. Eu queria deixar um recado aqui para a igreja, um recado aqui para os novos convertidos, um texto que está no livro de Atos capítulo 8. Vamos compartilhar esse texto juntos? Atos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui a água que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícidos, se crê de todo o coração. E respondeu: Ele disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. É interessante que quando nós é, ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar relato. Esse relato a qual foi citado é de Felipe, que encontra um homem, Eunuco, um homem conhecedor das leis, mestres da lei, um sacerdote, mas ele gostaria de viver uma nova vida, assim como os candidatos do batismo para este domingo. Desejo viver uma nova vida. Só que naturalmente ele pergunta, o que me pede? Qual seria a condição que eu poderia ter para tomar a decisão do batismo? E Felipe simplesmente diz, você crê de todo o coração. É nessa pergunta, meus queridos, que eu queria fazer para você. Qual é o impedimento de você descer as águas? Naturalmente para aqueles que já desceram as águas, poderíamos dizer, ah se eu nunca mais pecasse, ah se eu nunca mais errasse, aí sim eu tomaria a decisão do batismo. E na verdade não é uma condição, porque a condição mesmo que quando nós descemos as águas nós vamos continuar errando, nós vamos continuar falhando, mas a condição é você crer de todo o coração que Jesus Cristo é o teu Senhor, e o teu salvador... Se sim, você tem um compromisso com o Senhor de descer as águas. Então gera no seu coração essa decisão de ser obediente, de declarar a sua fé, a sua crença. E para nós, igreja, que estaremos aqui testemunhando esse ato do batismo, que nós possamos novamente voltar a crer naquele primeiro amor que um dia nos levou a descer as águas. E com certeza, assim para aqueles que vão descer as águas, assim para nós que Vamos testemunhar, será um feito maravilhoso e eu tenho certeza que muito Deus falará em nossos corações. Desfrute mais um pouquinho dessa paisagem e deixa Deus tocar no seu coração para uma nova vida, para um novo recomeço, para um plano que Ele tem para cada um de nós. É um tempo de festa, é um tempo de tabernáculos, é um tempo de colheita, é um tempo de abrir o coração no Senhor e eu tenho certeza, amados, que algo precioso Deus já fez no ano de 2021 e irá fazer no ano de 2022 através das nossas atitudes. Deus abençoe, conversamos mais ainda e eu tenho certeza que juntos nós vamos poder glorificar ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos.